Cata, ah, estamos ao vivo aqui no Rio Maframix. É, enquanto a transmissão estava chegando, estava batendo um papo aqui, agora é oficialmente ao vivo. Para você que nos acompanha pelo Rio Maframix, estamos com o dep deputado é, federal e candidato à sua reeleição, Coronel Armando, é uma figura sempre presente aqui em Mafra, no nosso Planalto Norte, e em virtude desse trabalho que ele tem desenvolvido na região, nós convidamos para esse bate-papo. É, Coronel Armando, seja bem-vindo ao Rio Máfra Mix. Douglas, bem Agradeço a você, a Rio Ma Mix. mais uma oportunidade de falar com, com os nossos eleitores, com os ouvintes da rádio. É, agora nós estamos aproximando da reta final, faltam seis dias para a eleição, e muitos, muitos ainda não definiram seus deputados federais e estaduais, porque nós não temos tempo de televisão suficiente. A gente passa muito rapidamente. E ali é preciso que seja entendido pelo leitor que ele, tá, que ele não pode votar sem conhecer os candidatos, ele tem que procurar comparar, ver o que cada candidato apresenta de propostas, eu que já sou deputado, o que, que eu trouxe para a região, como a gente votou lá em Brasília, para que a pessoa faça uma, não só uma votação, mas uma contratação de uma pessoa para trabalhar para ela. Na verdade, a votação é uma contratação de uma pessoa que vai trabalhar no serviço público a favor de quem votou. Então, é muito importante que haja essa conexão entre o eleitor e o deputado. Como, normalmente, nós não temos a possibilidade de chegar em todos os eleitores, essa votação não cria vínculo. O cara vota assim, ah, o último que eu vou escolher é meu deputado do estadual ou federal. E, com isso, também, depois que eu ela não, fica, não se sente, às vezes, devendo obrigação para quem votou nela. Então, é, é o último que ela escolhe, e também, normalmente, quem vota é o primeiro que esquece. E quem você votou para deputado na última eleição? Ah, não me lembro. Tem que lembrar. A gente sempre vota, lembra do presidente, do governador, mas do, presidente, do deputado acaba esquecendo. E é importante essa conexão. Então, eu agradeço essa oportunidade para que o pessoal me conheça, procure nas mídias sociais quem é o Coronel Amor, e aí compare para decidir bem aí nessa, no próximo dia 2 de outubro. Coronel, como o senhor falou, realmente é uma escolha, são, nós estamos definindo aí o nosso futuro do, do país, a, a decisão, é, eu acredito que é um momento, talvez, um, um momento mais importante da democracia vai ser o dia 2, quando a gente vai até a urna fazer esse voto. Aqui, eu queria perguntar para o senhor, em relação, nós temos aqui da cidade, dois candidatos também, a, a deputado federal, mas eu queria saber do senhor, por que, que o, o senhor, a, a população de Mafra deve, deveria votar no senhor e não nos demais candidatos? Bom, primeiro, é, é a, a votação é democrática. Eu posso me apresentar, dizer o que eu já fiz, hoje eu sou uma vidaça, eu sou um deputado federal, apoio em Mafra, em mais de 2 milhões de reais, com emendas para a saúde, com emendas para é, veículo para pai emenda para o hospital, para o Fundo Municipal de Saúde, emenda é, para a agricultura do município, mandando uma reta para ir para a cidade. Então, nós apoiamos a cidade de Mafra, estamos apoiando também a segurança pública de Mafra. E eu sou um deputado presente, que esteve aí em Mafra várias vezes, tenho grandes amigos e pessoas que me representam, eu, o vereador Serginho, o Naum Zayn, que é da loja Zayn, é, e outros amigos aí em Máfia, que conhecem o meu trabalho. E, por conhecer o trabalho, sabem a seriedade desse trabalho, como a gente encara o trabalho. Eu sou coronel do Exército, eu trabalho como trabalhava no Exército, com espírito de cumprimento de missão, com espírito de sacrifício, com dedicação, com lealdade, honestidade e com patriotismo. Nós não podemos trabalhar sem pensar que nós estamos trabalhando pelo Brasil, pelo futuro do Brasil. Obviamente, nesse momento, nós temos que pensar no nosso presidente Jair Bolsonaro, eu sou o deputado mais bolsonarista do Brasil, de todos os deputados, os 513 deputados, eu sou o que mais votou com o Bolsonaro, o que mais votou com ele em Santa Catarina, sou amigo pessoal dele, há 46 anos, já votei nele em 1990, na sua primeira eleição de deputado federal, fui chamado por ele para ser vice-líder do governo Bolsonaro, fui por um ano e meio, e tenho, assim, uma conduta semelhante a dele baseada nos mesmos princípios e valores, e defendendo Deus, Pátria, Família e Liberdade, que são fatores que garantem uma sociedade justa e organizada e que levam à ordem e ao progresso. Coronel, muito bem. Eu queria deixar aí para o pro senhor falar para mim também, para os nossos teleputadores. É, depois dessa entrevista, a gente vai transformar ela numa reportagem também, uh, para o nosso jornal impresso, nossas redes sociais, enfim, para o Portal de Notícias. E eu queria saber do senhor o que o senhor já trouxe para a Mafra e para a nossa região. Bom, como eu comentei, eu trouxe aí para a Mafra mais de 2 milhões de reais. 1 um milhão para a saúde, 1 um milhão é, veículo para pai, veículo para PM, centro Educação educação abrija Flor mandamos recursos, e o um hospital aí de Mafra. Então, mandamos vários recursos que totalizaram mais de 2 milhões para a cidade. Fora as, de, as demais cidades da região aí, do Planalto Norte, nós procuramos apoiar todas as, as, as uh, cidades do Planalto Norte, desenvolvendo. E também, indiretamente, quando houve aquela interrupção na BR-280, ali no 318, ali, em 218, eu, fui eu que acionei o ministro, o ministro Tarciso, para iniciar de imediato a recuperação. Ali, foi rápida aquela recuperação, mas não, foi uma, não era um trabalho simples. E hoje a gente também trabalha no interesse de máfrica tanto para a parte da saúde, que tem algumas é, alta e média, média complexidade que o pessoal quer trazer para a marca, como também na duplicação ou na terceira pista da BR-280, que vai facilitar o escoamento da produção e também a salvar vidas que a gente tem tanto acidente nos nossos estados. Coronel, a gente sabe que o, a, o mandato de um deputado federal ele é a fiscalização do Poder Executivo, ele é criar a, a legislação, enfim. Uh, ou, em relação a um segundo mandato do senhor, qual que seria a sua postura? O que, que o senhor pensa? Vai manter a mesma estratégia? Vai ter uma estratégia diferente? O que, que o senhor tem pensado Olha, no eventual é, segundo mandato? Bom, primeiro, é, eu sou um deputado com algumas características é, diferentes das maiores. Eu sou oficial do Exército, então eu passei 32 anos de serviço militar, conheço todo o Brasil, conheço, só não conheço o Acre e a Paraíba, que eu vou conhecer esse ano. Então, com isso, eu tenho uma visão nacional dos problemas do país. E eu atuo nacionalmente na Comissão de Segurança Pública e na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ali a gente vê assuntos ligados à soberania do Brasil, vê assuntos ligados ao meio ambiente, vê assuntos ligados à terra de indígenas. Então, essa é uma das atuações minhas, Com a segurança nacional, com a segurança pública, nós trabalhamos procurando fortalecer a segurança, valorizar os policiais militares, valorizar a polícia civil, de forma que a gente tenha uma sociedade mais segura. Com uma sociedade mais segura, nós vamos ter melhores condições para investir melhor qualidade de vida. Então, essa é uma das minhas bandeiras que vai permanecer. Quanto à ação como parlamentar de Santa Catarina, eu tenho consciência que, eu, apesar de morar em Joinville, eu represento 295 municípios do nosso Estado. Então, eu tenho que olhar com carinho para todos eles. Eu me coloquei, me coloquei sempre à disposição dos prefeitos e me coloco à disposição dos prefeitos para atender as demandas que são trazidas na Brasília. Nós temos emenda parlamentar, mas não só emenda parlamentar, para acompanhar um prefeito aí, um ministério, ajudar numa determinada solução, um problema que não envolva recursos e sim um contato num determinado ministério. A gente sempre se propôs a isso. O nosso gabinete é uma embaixada de Santa Catarina, mas trabalhamos pelo Estado. E aqueles que necessitam de contatos, nós nos colocamos à disposição. Nós não vamos mudar a nossa forma de trabalhar. E, claro, vamos aumentar ainda a interação com o África com a região, para conhecer melhor os problemas e ajudar na busca de solução, porque, às vezes, no primeiro mandato, é difícil você conseguir recursos ou atender é, problemas que são de longos, longos anos. Então, eu, eu sei bem disso. A gente tem que trabalhar também unido a outros deputados em algum aspecto, principalmente quando se fala de duplicação da br 80 aí, terceira via da 2018, porque nós precisamos de força, e essa força aumenta quando tem outras pessoas junto. Mas é, é assim, o meu mandato, como eu disse, foi, foi direcionado a todo o Estado, Santa Catarina. mas olhei com muito carinho a região de Máfia, pelas amizades que nós temos, por conhecer, pela existência de quartéis do Exército aí do lado. Eu tinha uma, conhecimento já do 5 RCC, e da Brigada de artilharia Aérea, que são ligados para o Exército, que eu apoiei também. Então, a gente tem já um circo de amizade, e já conhecia a cidade por ser militar, como eu disse, já tinha visitado os quartéis. Muito bem, Coronel, chegando ao fim do nosso bate-papo, já se passaram dez minutos aí, da, da, da nossa o tempo voa. Eu queria que o senhor se direcionasse, então, aqui para o Mafrense, para o pessoal do Planalto Norte, e solicitasse, pedisse o seu voto, deixasse as suas considerações finais. Bom, é, primeiro eu queria, agora, me dirigir a você, cidadão de Mafra, da região aí do Planalto Norte. Nós olhamos com muito carinho essa região, essa região que já foi muito mais rica na época da exploração da madeira, da Mate, e que hoje precisa de apoio de parlamentares que olhem com carinho para que ela possa se desenvolver e melhorar o IDH. Nosso estado é um estado rico, mas temos regiões onde a gente tem que dar maior atenção. E a região de Mafra, apesar da riqueza de muitas empresas ali, nós temos necessidade de fazer uma justiça social e distribuição de recursos para a cidade. Isso só vai acontecer se a gente trabalhar junto. Eu quero ser o parlamentar que representa o Planalto do Norte. já sou, posso garantir, quero que me compare, antes de pedir voto para mim, Coronel Armando, 2262, 22 do presidente, 62 do quartel de Joinville, eu quero que me conheçam, me comparem e depois, confiando em mim, votem em mim. Então, esse é o meu pedido a vocês. E, e tenham consciência que a decisão do voto interessa ao parlamentar, mas interessa muito mais a você. Que a pessoa que você votar, você está contratando para trabalhar com você por quatro anos sem poder ter um contrato de experiência. Então, conheça, compare, veja o que cada candidato já fez, o potencial que ele pode fazer e aí, escolha com consciência. Agradeço, Douglas, a você, a toda a população de Mafra e região. Estaremos juntos em 2 de outubro para eleger presidente Jair Bolsonaro para dar continuidade à mudança que o Brasil precisa, governador Jorginho Melo, senador Jorge Seife, 222, Coronel Armando, 2262 e um deputado estadual do 22, o partido do presidente. Muito obrigado. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Estamos juntos, é 22. Tá certo, Coronel. Boa sorte na sua caminhada. aí. eu sempre termino finalizando aí as minhas entrevistas fazendo um desafio. Caso eleito, quero lhe entrevistar em Brasília. Pode ser? Claro. Eu estou à disposição sempre para ser entrevistado lá em Brasília ou, ou online, se você quiser ligar a qualquer momento. Uma das minhas obrigações é prestar conta ao povo catarinense. Tá então, eu ficaria muito satisfeito de poder continuar a trabalhar pelo nosso Estado. Muito bem, Coronel, muito obrigado. Para você que nos acompanhou até aqui pelo Rio Maframix, seja sempre bem-vindo. A gente volta a qualquer momento com muito mais informação.